campanha política é chata, é pouco transparente e, o pior de tudo, suja a cidade. Nós estamos adotando uma outra forma de fazer política, com criatividade e sustentabilidade. Então esse é o nosso diferencial, né? conversar com as pessoas e fazer de forma bonita, divertida, de verdade e sustentável. Né? E apresentar as propostas do Ricardo Yang. A gente não quer poluir a cidade, nós usamos, usamos bolinha de sabão, bicicleta, e é isso aí. E o legal, o legal do Ricardo é que ele, ele consegue enxergar uma, uma cidade sustentável. Ele mesmo não usa o carro como meio de transporte, ele usa ônibus, metrô, quando muito, um táxi. E incentiva o uso da bicicleta, que é muito legal. Quanto mais pessoas andarem de bicicleta, eu acho que mais a cidade vai respirar, vai ser feliz, vai ser alegre, vai estar em paz e tal. Outro diferencial da campanha do Ricardo Young é a forma de arrecadar recursos para manter a equipe de mobilização nas ruas. É o crowdfunding ou financiamento coletivo, com a participação das pessoas que apoiam essa ideia. É muito fácil colaborar e você pode doar o quanto quiser. O importante é participar desse novo momento da política. Com a sua colaboração, vamos aumentar o número de cicloativistas nas ruas divulgando a campanha de Ricardo Yang. Você curte a nossa página no Facebook, clique no ícone Apoie Agora e segue as orientações. Isso mesmo, demora mais que dois minutos e pronto. Você está vendo como é fácil? Você também pode ser um agente da nova política, contribuindo para reduzir a corrupção e aumentar a transparência das campanhas.